Começo de ano é isso, compra que não dá para adiar, as contas chegando e nesse período uma delas sempre pesa mais. A fatura de energia elétrica, filhos em casa e o calor influenciam no aumento. Mas você sabia que dá para reduzir esse custo? Assistir a TV na sala, todo mundo junto, é uma das formas de economizar energia na casa da dona Leda. Aqui a média de consumo é de 400 kWh. O que na conta de luz dá mais de 500 reais. Se tem alguma lâmpada acesa eu vou, desligo, ar-condicionado, às vezes que fica até mais tarde eu vou, desligo, né? E chuveiro, né? Às vezes a gente é, precisa tomar banho no, no frio, porque senão a energia vai muito alta, né? Consumidores que gastam mais de 250 kWh por mês podem aderir à tarifa branca, uma modalidade tarifária que incentiva o consumo de energia fora dos horários mais críticos para o sistema elétrico do país. Esse engenheiro eletricista analisou a conta de luz e conversou com a dona Leda. Viu que na casa dela a tarifa branca pode ser uma alternativa para a aposentada pagar menos pela energia. O ar-condicionado, por exemplo. Só é ligado tarde da noite. Pelo perfil de funcionamento, ela tem condições de consumir mais energia fora dos horários críticos. E com isso poderia ter algum ganho na conta de energia. A economia na conta, segundo a concessionária de energia, pode chegar a 20%. Mas para isso, o morador precisa evitar o consumo intenso no período considerado mais crítico. No horário de verão, ele vai das 3h30 da tarde até as 9h30 da noite. Qualquer consumidor de baixa tensão residencial ou comercial que não tenha o benefício da tarifa social pode aderir à tarifa branca. Tem que procurar a nossa agência de atendimento onde a empresa faz uma, uma simulação junto ao cliente. É, se vale realmente a pena aderir a tarifa branca ou não, ele assina o termo de adesão à tarifa branca e é, tem um prazo de troca de medidor que é de 30 dias. A dona Leda vai mudar para a tarifa branca, porque quer pagar menos na conta. Porque o consumo nosso está muito alto, né, na, na, no, tanto no valor da energia, quanto no consumo de quilowatts. Né? 16 milhões de consumidores vão poder ter desconto na conta de luz, mas... Para isso, é preciso concentrar o consumo fora dos horários de pico. Botar roupa e louça para lavar faz parte da rotina da Maria Ângela. Só que ontem, ela fez isso no fim da tarde, num dos horários de maior consumo de energia elétrica no país. Liguei as duas máquinas, ou seja, um horário desnecessário, porque para mim não teria nenhuma diferença... Para ajudar consumidores como a Maria Ângela, a ANEEL criou a Tarifa Branca, um regime de preços que pode garantir economia na conta de luz para quase 16 milhões de clientes, com consumo acima de 250 kWh atendidos no sistema de baixa tensão. O valor da conta varia dependendo do horário e do dia da semana. É o que nós podemos chamar de uma tarifa dinâmica. É uma política pública que objetiva criar uma cultura nos consumidores de energia elétrica, no sentido de eles serem mais racionais no uso, na demanda, no consumo de energia elétrica. Cada estado adota faixas de consumo nos dias úteis, com um horário de pico, quando a tarifa fica mais cara. Em São Paulo, vai de 5 e meia da tarde a 8 e meia da noite. No Rio, de 6h30 da tarde até 9h30 da noite. Nesse horário, a tarifa fica 86% mais cara que a convencional no estado. O cliente economiza se passar a concentrar a maior parte do consumo nos horários fora dessa faixa, quando a energia fica mais barata, porque o consumo é menor. Um levantamento da Aneel aponta que a redução média na conta pode chegar a 15% em São Paulo, 12% no Rio, 13% no Distrito Federal e 17% no Pará. O cliente precisa solicitar à concessionária a mudança para o regime de tarifa branca. A instalação de um novo medidor é gratuita. Cada consumidor que está dentro dessa faixa de energia elétrica, ele tem que analisar como é que é o comportamento da demanda dele. E o que é, que é o comportamento da demanda? Que equipamentos que ele tem em casa e como é que ele usa esses equipamentos. A tarifa branca também pode ser adotada por pequenas indústrias e pelo comércio. Essa lavanderia aqui, por exemplo, funciona entre 8 da manhã e 8 da noite. Ou seja, ela invade um pouco horário de pico de consumo de energia. Mas se ela conseguir reduzir o uso das máquinas, lavadoras e secadoras e do ferro entre seis da tarde e oito da noite, pode valer a pena. A Cláudia diz que a conta de luz na lavanderia responde por 20% dos gastos da empresa. Vamos aguardar para saber se realmente isso se efetivar. Nós podemos fazer um esquema de trabalho onde nós usaríamos... Men o mínimo possível, nesse horário, a energia elétrica. A Maria Ângela gostou da notícia e já planeja mudanças no uso da energia. Aí eu acho que a economia vai ficar bem mais significativa. Mudar os horários, né? Em 2018, a tarifa branca já estava valendo para clientes com média mensal superior a 500 kWh. Como vimos aí na reportagem do Ari Peixoto, esse ano, ela vale para clientes que consomem por mês mais de 250 kWh. Isso equivale, mais ou menos, ao consumo de uma família de quatro pessoas. E no ano que vem, a tarifa branca vai valer para todos os consumidores, hein?